O link você encontra na descrição do vídeo. Agora, vamos desenhar? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre a denotação e a conotação. Mas se é a primeira vez que ouvem sobre esses conceitos, vieram no lugar certo. Vamos começar pelo conceito de conotação e denotação? É bem simples. São recursos linguísticos atrelados à significação das palavras. E isso tem a ver com gramática? Sim. Essas relações são estudadas em uma área da língua portuguesa chamada de semântica. Agora, vamos entender o que é cada um desses dois recursos especificamente? Vamos começar com as palavras de sentido denotativo. São aquelas que possuem um significado real, dicionarizado, também conhecido como sentido literal. Agora que já entendemos o sentido denotativo, chegou a hora do sentido conotativo, que é o oposto, pois são aquelas palavras que possuem um significado criativo da linguagem, também conhecido como sentido figurado ou não literal. Tá fazendo sentido até agora? Se não tiver, se prepara que esse exemplo vai facilitar muito as coisas para você. Carlos Drummond de Andrade, poeta modernista, tem um verso muito famoso. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Para Drummond, essa pedra é um problema, um obstáculo que o eu lírico encontrou em seu percurso. É então uma palavra que foi utilizada com sentido conotativo, diferente do original. Mas, se a gente encontrar o vocábulo pedra em um livro de biologia ou geografia, por exemplo, essa palavra estará em sentido denotativo, pois expressa uma matéria mineral, sólida, dura, da natureza das rochas. Agora, estamos chegando no final, mas antes disso, anota aí como é o uso desses sentidos dentro dos textos, porque existem alguns fatores que condicionam a utilização. Entre eles é o contexto, o gênero textual e a intencionalidade. Esses fatores são muito importantes para identificar o sentido expresso por uma palavra. Por exemplo, cada gênero textual possui uma estrutura específica, como as bulas de remédio, que devem apresentar as palavras no seu sentido denotativo, uma vez que precisa promover o entendimento completo das informações no texto. Já a propaganda, pode até mesmo exagerar na conotação, a partir de polissemias para provocar um efeito de sentido diferente, uma quebra de expectativa, por exemplo. Isso tudo vai depender do contexto em que esse texto será empregado e qual é a intenção do autor ao veicular esse texto em determinada situação comunicativa. Por exemplo, vamos imaginar a situação de uma empresa de turismo, que diz a seguinte frase, os preços estão congelados. O vocábulo congelado não expressa uma temperatura fria, mas que os preços estão estáticos e favoráveis para o turismo, por exemplo. Agora acabamos! E aí, conseguiu entender bem sobre conotação e denotação? Não se esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal, hein? Para baixar esse mapa mental incrível e consultar sempre que estiver revisando a matéria em casa, é só clicar no link que também está na descrição. E olha só! Achou mesmo que íamos acabar sem liberar aquele cupom com desconto especial para você assinar o Descomplica? Pois achou errado. Deixamos o link com o cupom aqui na descrição do vídeo também. É só clicar e vir estudar com a gente hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.